Fala, família TW, tudo bem? Iniciando hoje mais um vídeo para o canal e eu já quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo no meu canal, dando um like e apoiando aí meu conteúdo. Também quero agradecer por todos os feedbacks, tá? Mesmo com aquele erro que eu cometi, o vídeo está aí em cima, vocês me apoiaram e eu estou muito feliz em relação a isso. Hoje eu vou fazer a série 2, né? No caso de vídeos de review que eu vou fazer, ou seja, eu vou fazer análise e comparações entre as melhores é, mesas proprietárias de Forex. Eu vou falar hoje sobre a Defound Trader, né? Que é uma uma grande concorrente em relação a MyForex Fund e em relação a FTMO. Um detalhe importante, pessoal, é que a Defound vem com melhorias em relação às outras plataformas. E sobre a questão do review dos clientes, tem tido muitos reviews positivos, ou seja, pagamentos em dia, suporte rápido e etc. Mas primeiro eu vou falar aqui sobre os planos tá? e depois a gente faz uma um, um final aí. Um detalhe importante, pessoal, é que eu fiz a comparação diretamente com a FTMO, porque a FTMO, ela é como se fosse aquele linha, né? Todo mundo quer operar na FTMO, todo mundo quer ser patrocinado pela FTMO. Só que a FTMO tem maior custo porque ela tem mais autoridade, ela tem mais é, tempo de mercado. Sobre a Default Trade, pessoal, um ponto negativo na Default Trade, eu já vou logo falar para você, é que ela não tem planos de 10K e nem de 20K, ou seja, 10 mil dólares e 20 mil dólares isso é um ponto negativo em relação a FTMO só que ela tem um ponto positivo, e qual é esse ponto positivo? você pode perceber que na fase 1 é, são 35 dias em comparação com a FTMO que é 30 dias, ou seja, você tem 5 dias a mais para operar já na fase 2 são 60 dias normal como FTMO você pode perceber também que mais um ponto positivo né, na Default Trader é o tempo mínimo de trading, ou seja, vamos supor que você passe no segundo ou terceiro dia de operação a Defaulted Trade, ela aceita que você opere até no mínimo 5 dias. Ou seja, de 30 dias, se você operou 5 dias e já bateu sua meta, ok. Já, já a FTMO ela prefere que você opere mais dias para mostrar mais consistência, no caso 10 dias. Agora, tem uma coisa que é muito interessante na Defaulted in Trade, que é o diferencial em relação a todas as outras mesas proprietárias. Que é o que Sobre o Drawdown. Ela dá uma regalia a mais. Ou seja, como ela é nova, muito provável que ela esteja fazendo isso como um marketing para conseguir mais clientes, e é o que eu vejo pelo menos, é uma opinião pessoal mas você pode perceber que ela dá uma diferença e que te ajuda, e eu vou te explicar como o drawdown diário, em relação ao FTBO, que no caso ele tem a sua regra ou seja, se você ultrapassar esse drawdown diário de 5% você está eliminado na Default Trade você tem 6%, ou seja, 1% a mais para muita gente isso pode não ser nada, mas na verdade faz muita diferença por exemplo, eu tive um erro em uma operação que eu fiz e eu acabei tendo um drawdown flutuante, ou seja, não tinha é, encerrado a operação, de mais de 5% e fui desclassificado de um de um challenge de 50k. Ou seja, se eu tivesse 1% de drawdown ao meu favor, eu teria tempo suficiente para encerrar aquela operação e começar um novo dia de trading no outro dia, no caso. Então isso aí pode parecer nada, esse 1%, pessoal, mas esse 1% ele, ele vale a pena, tá? Em relação ao drawdown máximo, você pode perceber que a Default in Trade, ela dá 2% a mais em relação ao FTMO. Isso pode parecer nada, mas no Trade faz total diferença, levando em consideração que o Drawdown é um critério que vai te desclassificar em relação ao seu teste, ou seja, desafio. Agora, em relação ao Gain, o Gain é igual, pessoal. Tanto na primeira fase, 10%, quanto na segunda fase, 5%. Um ponto interessante, pessoal, é que as duas têm a opção de refund, né? Ou seja, você pagou o desafio, vamos supor que você passe nas duas fases, você recebe o seu é, valor que você pagou no desafio de volta. Então isso é muito importante, isso mostra que você sendo consistente, você é beneficiado pela mesa proprietária. Ao contrário das demais mesas que tem aí no Brasil, ela tem esse voto de, de confiança com você, caso você passe. Pessoal, agora falando sobre os planos, tá? É... A Default Trade, ela começa um plano inicial de 50 mil dólares, mas ela também tem um plano final de 400 mil dólares. Ao contrário da FTMO, que é até 200 mil dólares você pagando, o resto é em Scaling Plan. E eu vou explicar um pouco mais como funciona isso. Então, em relação aos preços, você percebe que os 50K da Found Trade, ele está custando apenas 315 dólares, já em comparação com a FTMO 381 dólares. Então você já vê que há uma diferença aí e que dá para dar uma economizada né, em relação à Default Trade. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem, eu posso fazer uma comparação entre a MyForexFund e a Default Trade. Essas duas mesmas proprietárias, elas tendem a facilitar mais porque a concorrência com a FTMO é muito grande. Então elas têm é, mais drawdown ou menos gain, enfim, e também custo-benefício melhor. Então se vocês quiserem entender qual é o melhor custo-benefício entre a Default Trade e a MyForex Found, eu posso fazer outro review. Inclusive você pode acessar aí em cima o review que eu fiz e análise completa sobre a FTMO e a MyForex ok? Outro ponto interessante, pessoal, é aqui embaixo tá o link na descrição para você fazer a sua inscrição lá na Default Trade ou você fazer a inscrição na FTMO, inclusive a FTMO permite você gerenciar uma conta demonstrativa para você entender as métricas de como funciona. Agora voltando aqui rapidinho, sobre os planos de 50k, você já viu que a Default Trade é melhor, isso é evidente. Agora sobre o plano de 100k, pessoal eu percebo que o plano de 100k existe uma diferença não muito grande, mais ou menos aí uns 50 dólares, mas que muitas das vezes, é muito mais importante você começar do plano mais barato até o mais caro, do que simplesmente você pagar o plano mais caro. Eu percebi isso na prática, né pessoal? Então é legal você começar com o plano inicial, para você ver se você passa, inclusive também dá uma economizada, e depois daí com os lucros você conseguir pagar outros planos. Então vamos supor, na FTMO, você começa com o plano 10k, quando você receber o seu handfounding, e o seu lucro do seu primeiro mês, aí você faz um teste na de 20k, e assim você vai subindo o degrauzinho, é muito melhor e também vai ajudar o seu emocional. Na de 100k, então a diferença não é tão grande, é mais ou menos aí uns 50 a 45 dólares. Quando a gente vai para de 200k, a Default Trade e a FTMO, você já vê que o desconto aí é bem maior, enquanto a Default Trade está ali no custo de 949, a FTMO está de 1.195 dólares, né? então existe uma diferença, então a economizada que a gente dá aqui é muito grande aqui no Brasil, mesmo em consideração que o dólar está caindo, mas mesmo assim é uma ótima economia e isso aí é fato, né pessoal? É, agora, a Default Trade ela tem algo que a FTMO não tem, né? eu percebi, que é o plano Challenger de 400 K, ou seja, 400 mil dólares, ou seja, se você passar nesse plano, você tem acesso a operar com 400 mil dólares com 12% de drawdown, 6% de drawdown diário e ainda você consegue ser acessível em relação ali ao seu, é, a sua alavancagem. Eu acho que eu esqueci de falar no anterior, mas a alavancagem em relação a FTMO e a Default Trade é extremamente diferente. Por exemplo, FTMO é de 1 para 100 de alavancagem, já a Default Trade é de 1 para 200, ou seja, quem gosta de, de obter mais alavancagem, é, aqui é um ponto interessante. Sobre o split de, de, de compartilhamento de lucro, tanto a FTMO quanto a Default Trade é 80 a 90, mas normalmente você inicia com 70, né, 70 a 30, ou seja, 30% da mesa proprietária, e 70% seu, depois fica 20% da mesa proprietária, 80% seu, e depois 10% da mesa proprietária e 90% seu. Isso vai depender do seu desempenho, né? Então você tem que levar em consideração isso. Sobre o preço da conta de 400 mil dólares, você vê que é uma diferença muito grande em relação é, a qualquer outra, né? Pelo simples fato de outras mesas proprietárias não estar tá dando essa possibilidade de você ter acesso a um capital tão grande de início pagando, né? Então tá um preço assim que, na minha opinião, é bem acessível em relação a quem tem consistência, já tem lucro e já é um trader patrocinado de uma outra mesa. Então vamos supor que você começou na default trade, você começou com capital de 50 mil dólares, depois você passou para 100 mil dólares, 200 mil dólares, até chegar a essa, essa conta de 400 mil dólares, você já acumulou um dinheiro grande. Então você pagar 1.800 dólares, mano, isso aí vai ser um stop de um dia né, de uma conta de 200 mil dólares. Ok? Que aí vai somar mais ou menos 1% né, de um stop levando em consideração que a pessoa toma um stop de 1% referente ao capital total, ok? Então você percebe que é uma diferença muito grande, porém as métricas ela continuam as mesmas, ou seja, você tem uma alavancagem que é superior a FTMO, que no caso é de 1, é, de 1, de 1 para 200, você tem o um mínimo de trade, que é melhor do que a FTMO, você tem menos dias, você tem menos pressão, ou seja, que no caso é de 5 dias, você tem a primeira fase, né, que que você tem que fazer 10%, em 35 dias, ou seja, você tem 5 dias a mais. Você tem a segunda fase, que é 5%, você tem 60 dias após a primeira fase. E um ponto interessante é os drawdown, tanto do dia do diário quanto do total. No diário você tem 6%, pessoal, ou seja, você tem 1% a mais. E quando você coloca em consideração ao total, você tem 2% a mais em relação ao FTMO que só oferece 10%. No scaling plan, é praticamente igual, referente ao profit split. No refund, isso é ok, a FTMO também faz isso. Só que vocês têm que ficar atento que o valor financeiro é diferente. Então, você tem que botar na balança. Pô, será que vale a pena eu, eu pegar uma, duas contas de 200? Preste atenção, tá pessoal? Para vocês raciocinarem comigo. Será que vale a pena... Eu pegar duas contas de 200 da Default in Trade, eu vou ter um pouco de trabalho para ser aprovação. Para ter aprovação em duas contas, ou seja, é, 1949 é, vezes 2 é 1898. Ou vale a pena eu pegar uma conta só da Default in Trade de 400 mil. Para mim vale a pena você pegar só uma, porque você já é aprovado, mas tem um detalhe importante: caso você seja aprovado, você perde uma grana pesada. Então eu acho que é melhor você fazer primeiro o de 200, você foi aprovado, com um lucro dali você faz outra outro de 200. Praticamente vai ser a mesma coisa, só que você vai ter uma chance a mais, pelo menos pelo meu ponto de vista. Ok? É... E é isso, eu peço que vocês se inscrevam no canal e muito obrigado. Se você tem alguma outra mesa proprietária que você quer que eu analise, pelo menos os preços e as métricas que são feitas para aprovação, só comentar aqui embaixo e tamo junto. Valeu!